Viva amigas, um ponto que eu puxei da minha cabeça, muito interessante, é uma mistura entre macramé e crochê, faz um efeito muito bonito e é muito fácil, vamos ver. Introduzimos a agulha, puxamos laçada, aqui temos que tirar a, a, a agulha, segurar na laçada e vamos fazer aqui então um nó de macramé, que é uma meia voltinha e já está, reparem, pronto, fechamos aqui um nó de macramé, introduzimos novamente a agulha e fechamos o ponto ponto muito bonito, reparem na beleza deste ponto, né? que é uma mistura com crochê e macramé. Muito interessante, como eu fui artesão de várias artes, posso fazer isso, posso trazer para o crochê outras mais-valias, não é? fui artesão de arte de marinheiro, de macramé, de cestaria, portanto, tudo isto é muito interessante. Este nó é muito fácil e bonito, usem isto, não tem direitos autorais, isto é faço para